Ei amigo, poderia você me informar as horas? Depende. De qual tipo de horas? Ué, quero saber o horário atual. Atual aonde? Temos várias zonas de horário no mundo. Dessa aqui. Do lugar onde estamos. Lugar onde estamos é um termo muito abrangente. Pode ser um país, estado, região ou seu cabeça de pelvis. Eu quero saber o horário atual em nosso país. Nosso país tem mais de uma zona de horários. Horário de Brasília. No formato 24 horas ou formato AMPM. Cara, deixa pra lá. Eu pergunto para outra pessoa. Ei amigo, me informa as horas. Antes você vai precisar concordar com os termos de uso de meus serviços de informações. Que merda.